Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou explicar o que é onomatopeia. Onomatopeia é um processo de formação de palavras que consiste em uma repetição de som. Então, é, por exemplo, as palavras reco, reco, bem te vi. Então, por que, que chama reco, reco? Porque o instrumento faz reco, reco, reco. E por que, que chama bem Porque é o passarinho que faz bem te vi. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique aqui no joinha, se inscreva no canal e não se esqueça de apertar o sininho aqui, que aí você recebe o aviso dos próximos vídeos. É isso, um grande abraço e até a próxima.